Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Agatha Harkness, a poderosa feiticeira do universo Marvel Comics. Agatha Harkness surgiu na revista Fantastic Four número 94, mas sua história de origem só seria plenamente contada na revista Nova, volume 2, número 6 a 7. Agatha Harkness é uma poderosa feiticeira, que está viva na Terra quase desde que o mundo é mundo, conseguindo inclusive se recordar de 500 anos antes da cidade de Atlantis, um dia será ser afundada no fundo do mar, sendo, portanto, uma das primeiras pessoas em todo o universo Marvel a dominar plenamente as regras da magia. O verdadeiro motivo por trás da sua imortalidade ainda é um segredo guardado a sete chaves pelo universo da Marvel, mas acredita-se que a personagem possui esse dom por conta de algum feitiço proibido que lançou para conseguir eternizar a sua alma. Possuindo dons mágicos extremamente desenvolvidos, a gata esteve presente em diversos momentos da história da humanidade, como por exemplo no século XVII, na cidade de Salim, auxiliando diversas bruxas a lutarem e se protegerem dos puritanos, no evento que ficaria conhecido como o Julgamento das Bruxas de Salim, e terminaria com várias usuárias de magia sendo mortas na fogueira. Agnes sobreviveu a esse evento, e ainda revelou que era a favor dele, por dizer que sobreviver aos julgamentos fazia com que as bruxas se tornassem mais fortes. Com o fim dos ataques, Agnes criaria ainda ao lado de outras bruxas e feiticeiros uma cidade de magia, chamada de Nova Salim, onde os usuários de magia poderiam viver em paz livres de qualquer ataque da humanidade. Por anos, Agatha liderou aquela comunidade, por ser a bruxa mais poderosa daquela região, e na cidade, chegou até mesmo a ter um filho chamado Nicholas Scratch, que no futuro se tornaria o novo líder daquela comunidade quando sua mãe decidisse deixá-la para viver no mundo dos humanos. Eventualmente, os caminhos da nossa Mestre Feiticeira se cruzariam com o Quarteto Fantástico, quando a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico precisassem de uma babá para cuidar de seu filho, Franklin Richards. Agatha logo aceita o trabalho, por saber do imenso poder dos pais da criança, imaginando que o bebê possuía também um dom extraordinário. No futuro, descobriríamos que Agatha estava realmente certa quando Franklin Richards crescesse e se tornasse o personagem mais forte de todo o universo da Marvel, com seu superpoder de manipular e distorcer a realidade. O Quarteto Fantástico foi até a casa da misteriosa babá e logo e o humana ficaram imensamente desconfortáveis com aquela mansão que parecia ter saído de um filme de terror. De qualquer forma, o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível deixam seu filho sobre os cuidados de Agatha, fazendo com que ela se tornasse a babá da criança. De repente, nossos heróis foram atacados por uma equipe de vilões, que invadiu aquela mansão. Mas não, eles não teriam tantos problemas para derrotá-los, pois contaram com a ajuda da inumana Medusa, que se infiltrou na equipe para poder ajudar o Quarteto Fantástico a derrotá-los. De qualquer forma, nem mesmo Medusa teve tantos problemas, visto que Agatha rapidamente utilizou seus dons místicos sem que ninguém percebesse para que com extrema facilidade conseguisse derrotar aqueles vilões e salvar o dia. Mais tarde, a feiticeira acabaria revelando seus dons sobrenaturais para o casal quando precisou ajudar o Quarteto Fantástico em uma missão contra o vilão Aniquilação. Mas com toda certeza, o ponto mais importante da história de Agatha, que faz com que ela seja mais lembrada, é a sua relação com Wanda Maximoff. Quando a nossa Vingadora teve filhos com o androide Visão, Agnes decidiu visitá-la e confrontá-la com a verdade. Seus filhos, na realidade, não existiam. Primeiro, Agatha revela a Wanda o óbvio, que não tinha como visão um androide ter filhos. E depois, revela que quando Wanda não estava pensando em seus filhos, eles simplesmente desapareciam da existência e só retornavam quando ela pensava neles novamente. Wanda havia perdido completamente o controle sobre seus dons de manipulação da realidade e estava até mesmo criando duas crianças. Seria revelado como Wanda conseguiu gerar os seus filhos. A heroína utilizou fragmentos da alma do demônio Mephisto para, com seu poder, fazer com que seus filhos existissem. Buscando ajudá-la, Agatha limpa toda a memória de Wanda fazendo com que ela se esquecesse totalmente das suas crianças, permitindo que Mephisto pudesse até mesmo reabsorvê-los e, eventualmente, retornar. Depois desse evento, Agatha acabaria se tornando a professora de Wanda, ensinando a nossa heroína como utilizar melhor as suas habilidades mágicas, chegando até mesmo a reviver um Vingador, o Wonder Man. Aparecendo em algumas mídias, Agatha Harkness está presente no desenho X-Men Evolution, e também está presente na série de TV WandaVision utilizando o nome de Agnes para o final do episódio 7 descobrirmos que, na realidade, ela é Agatha Harkness. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã da Feiticeira Mestre, a poderosa Agatha Harkness. Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne, você também, um herói de hoje. E aí, Eu já fiz um vídeo de origem da Wanda Maximoff. A Feiticeira Escarlate, e você pode acessá-lo clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.